Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça maravilhosa aqui, ó. A nossa camisa sensação. Olha só que linda que é essa peça, gente. Olha só, rica em detalhes. É maravilhosa para aquele machinho, para aquele. Olha só o detalhe dessa peça. Olha só, é linda, linda, linda agora pro verão. Pra, para os machinhos, né? Porque eles também merecem se vestir legal, se vestir na moda. Então, tá aqui, a nossa camisa sensação, olha só. Tecido leve, é um jeans ah, de alfaiate, tá? Que ele é bem levinho, bem gostoso, bem fresquinho agora para o verão. Tá bom, gente? Temos o um vestido também, tá? Presta atenção aí no canal que já tem o vestido aí. Mas hoje é a nossa camisa sensação linda maravilhosa vocês vão amar fazer essa peça é rapidinho vamos lá comigo então mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer vídeo novo e... Nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Gente, compartilha os nossos vídeos aí, compartilha com os amigos, com a família, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então bora lá fazer a nossa peça, mas antes roda a nossa vinheta aí. fazer então a nossa camisa sensação bora lá então porque os meninos também merecem né uma peça maravilhosa uma peça bonita então vamos lá outro vídeo a gente fez o vestido sensação ficou lindo maravilhoso e esse a gente vai fazer a camisa né que é o casal sensação você vai você tem a oportunidade de estar adquirindo o casal sensação né o molde do casal sensação completo lá no nosso site Caso você queira separadamente o vestido ou a camisa, você também tem essa possibilidade, tá? Então, aqui hoje a gente vai fazer a camisa, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de botãozinhos, tá? Você pode estar tá colocando botãozinho Rita ou esse cromado aqui, esse prato aqui, que é o que eu vou estar tá colocando, tá? A gente vai colocar também a rebite, tá? Precisa rebite assim, ó. A gente vai estar tá colocando na nossa peça, tá? E os moldes, né? Os moldes aqui eu tô usando tricoline, o mesmo tricoline que eu usei lá no vestido para combinar, né? E o jeans, o jeans de alfa, alfaiataria, o jeans de alfaiataria, que é o mesmo jeans que eu usei no vestido, tá? Então bora lá. A frente é em jeans, você vai cortar duas vezes, tá? Essa aqui é a parte das costas, né? Ó, parte das costas, duas vezes, parte das costas de baixo, uma vez dobrada, parte das costas de cima, tá? Uma vez dobrada. A golinha, duas vezes dobrado, tá? Então, esse era um jeans de alfaiataria, um jeans mais fino, tá? Um jeans fresquinho, né? Para o nosso verão, né? E o nosso tricoline, manga duas vezes, né? Aqui, a parte de baixo aqui, duas vezes, tá? Aqui é a nossa lapela da manga, quatro vezes dobrado, tá? Nosso filete da frente, você pode fazer em jeans, aqui eu tô fazendo tricoline, tá? Aí, duas vezes, tá? E aqui, uns filetes, né? Com dois centímetros pra gente tá... Se você tiver vivo, você coloca vivo, né? Aí esse que a gente vai estar tá colocando no meio das peças aqui para fazer os detalhes, os detalhes da gola, detalhes do meio, das costas aqui, para ficar bonitinho, tá bom? Então bora lá fazer a nossa peça. Então vem comigo, vamos lá. Vamos começar com o nosso a nossa lapela aqui, tá? Vamos passar uma costura certinho aqui. Aqui a gente vai cortar o biquinho aqui e vamos virar. Detalhe, tá gente? Sempre usar a linha para pressupontar o jeans da cor dos detalhes aqui, tá? Da cor da lapela, pra ficar bonitinho, tá? Mesma coisa com o outro. Assim. Agora, vamos prespontar aqui, tá? nossa lapela. pegar nossas mangas e aqui vai dobrar aqui tá aqui a gente vai colocar nossa lapela aqui Vai colocar um botãozinho aqui. Ok? Mesma coisa aqui. Reserva, vamos pegar a nossa frente e os nossos filetes da frente. Pegar os fidentes aqui. Gente, feita. Vamos pegar a nossa gola. Nosso filete um dos nossos filetes e vamos pregar aqui na nossa gola aqui nosso filete dobramos o filete vamos pregando Agora vamos colocar uma gola na outra aqui. Vira e vamos para espontar nossa golinha aqui. e nossa costura de segurança Reserva, vamos pegar aqui nossa parte das costas, baixo aqui. Esse molde aqui, parte das costas, lado aqui. Que é esse molde aqui, tá? Parte mais bicuda, a parte que fica embaixo, tá bom? Ó, essa parte mais bicuda aqui é a parte de baixo. Vamos pegar nosso filete, mais um de nossos filetes. E vamos passar aqui, tá? E agora vamos pegar essa parte aqui. Parte bicuda, parte de baixo. Toda gente. coisa do outro lado. Agora, aqui a gente vai fazer um pós-ponto. Mesma coisa desse lado aqui, tá? Joga a costura pra cá. Vamos fazer os nossos piques hein? aqui em cima. a parte de cima, tá? Vamos passar o leite aqui. Vamos achar o meio aqui também. Aqui é o nosso meio. Vamos pregar aqui. Respeitando os contornos também, tá, gente? Aqui vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Virar a costura aqui para baixo. Thank <laughs> you. costas tá pronta. Olha só. Agora vamos pegar aqui essa última parte das costas aqui. Pique com pique aqui. lado aqui Peguei a parte de baixo aqui, tá? Assim, um overlock aqui, depois a gente vai fazer a bainha, Assim. Agora, vamos pegar a nossa frente. Pegar o ombro. assim. Eu vou até na overlock, tá? Vocês não precisam, pode deixar assim, mas eu vou dar acabamento na overlock, ok? Já voltando Ficou assim. Agora, vamos pregar a nossa gola, tá? Tem acabamento aqui, aqui os ombros. Agora, vamos pregar a nossa bola, tá? Aqui, a uma certinha aqui. meio com aqui certinho. a gente já tinha feito pique meio por meio aqui vamos colocar um alfinete nosso cliente abraçando a nossa gola, a gente vem pegando ela. pegada, vamos pegar a nossa manga, tá? Manga tem frente e costa, gente. Ó, costa e frente, tá? Pouca coisa diferente, mas tem ó, frente é mais curvada, tá? Costa é mais reta, a de curvada é frente. Então, bora lá! Vamos pegar as nossas. o overlock, tá? Passar o overlock aqui pra dar acabamento, mas se você não tem overlock, passa um zigue-zague ou deixa assim mesmo, tá? Já voltamos pra dar continuidade aqui. fizemos uma limpeza aqui, vamos passar um elástico na barriga esqueci é esquecido falar pra vocês o um elástico, tá? Mas é opcional, tá? Você passa se quiser, tá? vai ocupar um pedacinho de elástico também, tá? Mas é opcional. Agora aqui a gente vai fechar o lado aqui. pra depois você tá rebatendo o elástico, tá? Se você quiser rebater antes esse elástico, Overlock de novo tá para dar acabamento aqui e aqui e já volto tá se você não tiver overlock não é necessário tá costura debaixo do braço vamos dobrar ela pra dentro aqui Mm-hmm. <laughs> também. que é nossa para vocês como que ficou a nossa camisa o nosso conjunto sensação botãozinho certinho e já trago vou mostrar para vocês como que ficou tá então está aqui a nossa peça pronta olha só como que ficou essa camisa, né, do casal Sensação. Olha só, que lindo que ficou, gente. Olha só. os detalhes. Tá essa manguinha. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esse tecido jeans aqui, né, tem lá na Felipe Malha, gente, é lá da Felipe Malhas. É um jeans de alfaiataria, ele é fininho, bom agora pro verão. Então, corre lá, fala com a Jo, que ela terá prazer em atender vocês, tá? E se vocês querem adquirir essa modelagem, já está disponível lá no nosso site. Você tem a opção de estar adquirindo ou a camisa sensação, ou vestido sensação separadamente, ou os dois juntos, né? Tem o combo dos dois juntos, casal sensação. Então, é mais em conta, você vai poder garantir as duas modelagens aí, tá oferecendo para os teus clientes essa modelagem maravilhosa, né? É a nossa coleção verão, o nosso casal sensação. Então, corre lá pro site, aproveita lá e adquira essa modelagem maravilhosa lá, tá bom, gente? Ah, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E também quero começar a lembrar vocês, a partir de agora, nos meus vídeos, eu vou começar a lembrar vocês que o nosso sucesso depende muito de Deus. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, gente. Então... Coloque tua empresa, coloque o teu negócio na mão de Deus e tenho certeza do sucesso, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.